Chegou? E aí, filho? E aí? Tá preparado? Bora pra lá! Vamos lá? Vamos! Vai ter moral de ir? Só que não vai ter que com moto, mano. Vamos lá, trouxe o capacete aqui. Trouxe o Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu estou indo em um local. Cara, com o local lá, ué, fiquei sabendo que o negócio lá é tenso, velho. Só que só dá pra ir nesse local, pessoal, ou de a pé, ou de bicicleta, ou de moto. Só que pra ir de a pé, cara, anda muito. Eu já tentei uma vez ir de bicicleta nesse local, e cara, não aguentei, porque é, é, longe. é longe. Então, o certo é nós ir de moto. Hoje estamos indo em um túnel assombrado. Esse túnel, pessoal, muita gente vai lá pra poder fazer trabalhos, macumba, essas coisas, sabe? Agora já foi achado até corpos lá. O pessoal vai lá, faz nada despacha os corpos. Então hoje a gente vai entrar no túnel assombrado com a moto do Elton. Ele conseguiu até um capacete e aí, né, é? Consegui. para você. É isso aí. Aí lá. eu tô levando lanterna, tô levando lanterna e a gente para lá no meio, dá uma olhada. Porque quando eu fui lá, eu lembro que tinha alguns negócios na parede, pintados tipo cruz, ao contrário, sabe? Negócio meio tenso. É ser pesado lá, hein? E nós temos que tomar cuidado também, passar o trem. Porque nós vai estar na beira da linha do trem, cara. É. Demorou? Vamos lá. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma aventura. Galera, chegamos aqui na, na beira da linha do trem. Longe, né, ô? Longe. Conseguimos achar uma entrada aqui, ó. Vai descendo aí, velho. E agora, o túnel tá mais ou menos uns 3... Eu acho que tá uns 3 km daqui o túnel. Então a gente vai ter que andar de moto. Porque de fé é longe. E, ó, a linha do trem passa aqui, galera. E o túnel, nós vamos ter que andar um monte. Bora? Bora lá. É, é pra frente ou é pra trás? É pra frente. É lá, lá. Perto do shopping. Nós vamos passar embaixo. Nós vamos passar embaixo da rodovia onde passa o shopping. Simbora. Galera, chegamos no túnel assombrado. Cara, você é louco. Olha isso aqui, velho. Nossa senhora. Oh, é longe ou não é? É meio broso, hein? Vou apanhar o capacete aqui, né? Pode. Galera, sério, é muito longe. Dá, um, dá uns 3km um, da onda ali, Ai, não é dá? é longe, é longe. É longe pra caramba. Só que a gente não reparou, pessoal, da outra vez que eu vim aqui, que eu vim de bicicleta, lá na né, onde a gente entrou, do lado de cá, assim, ó, do lado da linha, tinha um, uns trabalhos de macumba. Aí a gente não olhou lá. Na volta nós dá uma olhada. Bom, que a gente vai tentar atravessar. Cara, é frio aqui, não é? é frio. E galera, isso aqui some, some. Tem um passarinho que parece que tá doente, cara. Não parece? Não parece. Parece que tá machucado. Olha lá. Dá uma olhadinha nele. Mas ele não tá muito bem, não. Cara, olha o que eu falei pra você aqui, ó. Já no começo já tem algumas coisas na parede, tá vendo? E agora... É a hora da verdade. Tá preparado? Bora. Eu vou pegar as lanternas aqui, galera. E a gente vai ligar o farol da moto também. Luiz alta aí. Vamos tentar filmar tudo pra vocês. Vamos atravessar o túnel assombrado Galera, vamos começar a andar aqui no túnel aqui. Já tá começando a ficar escuro Peguei lanterna Se liga, mano E é o boa? Boa Olha lá Ó, tem um negócio difícil aqui, aqui Papel Ó, galera, papel higiênico ó, Pra vocês terem noção como que vem gente aqui Tá ligado? Papel higiênico, mano, ó tomar cuidado, tem alguém aí, velho. Ah, vai saber. Bora lá. Aqui é a linha do trem, galera, ó. Essa parte aqui é a linha do trem. já tá acabando lá, ó, tirando a claridade, ficou tudo no breu. Ué, tem gente ali? Para, para, para, para, para. Olha lá, tem luz lá, mano. Tá claro lá. Olha lá, cara, tem alguma coisa lá. O que é lá, será? É gente? Ô! Oh. Será que é? Tem alguém aí? Vai lá, mas tá iluminando? Parece lanterna, não parece? Parece. Vai, vamos embora, vamos lá, vamos lá, vamos <risos> lá. Toma cuidado, hein, velho. Parece que sumiu, né? Um o sapato ali, ó. É? Aonde? sapato? Ah, não. Cuidado com o sapato. Que... Ah, é. Onde o sapato, meu irmão Paulo? Galera, desculpa a filmagem aí, porque eu não sei como tá ficando aqui, ó, porque eu tô de moto, não consigo me segurar E é muita pedra aqui Olha o passarinho morto ali, cara Mas nem pode mostrar, tem um passarinho morto ali, mano aqui, ó, aqui. Aonde? Tem alguma coisa ali, vai ali. É um, só, é um tênis. É um tênis? Não. Carro, Carrinho, velho. Credo, mano. Caraca. Galera do céu. Eu, deixa eu tirar esse capacete aqui, cara. Que isso, velho? Oh, é um carrinho dela. Olha aqui. Será que tem alguém aí? Caraca! Será que é macumba? É ah, não sei, cara, algum trabalho. Será... mano, será que isso aí possa ser, é... tipo, assim, uma macumba para a pessoa passar na linha do trem e o trem pegar? Pode ser que sim. Credo, velho. Mas um carrinho. Ou talvez a pessoa tenha um carro dessa cor, é, não sei. Pode ser, pode Alguma ser. coisa, simbolização? Pode ser. Pra na hora que tiver passando ali no trem o trem pegar, cara. Pode ser que seja mesmo. Mano do céu. Tô falando, sei que aqui o bagulho é esquisito, velho. se tem mais alguma coisa aí, cara. Eu até medo de achar um corpo aqui, mano. Será que posso ser isso, velho? Então, é verdade, né? Ainda bem que não é uma moto, né? Tá de moto Bom, galera, a gente vai partir Vamos, vamos continuar aí, cara, vamos continuar Vambora, vem, vambora Galera, a gente vai partir daqui Ui, peraí. Oi, não tô vendo nada, aqui é muito escuro, né, Weta? Vamos mais, mais. vamos Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa por aí alguma coisa em Olhando de canto mesmo Achando que a pessoa pôs aquele carrinho ali. Pra simbolizar mesmo a pessoa. Um trem passando em cima do carro, mano. Ó. Ué, mano, o que é isso aí? Será que é uma cama? Fizeram pra dormir? Não, né? É? Nossa, quatro, é. mano. Quatro. Ó, galera, ó. Cara, que... nossa, mano, aqui é um túnel, velho. Sério? Mano do céu, olha isso aqui. Cara, dá... Certeza que entrou alguém ali. Não entra aí não, cara, se isso aí quebra, olha o tamanho do que lá. Pô, fundo demais, mano. Olha lá. Caralho. Dá pra andar de carro lá dentro, velho, olha lá. Olha. Tem alguém aí? Vai é saber se não desovaram o corpo aí, mano. Ó, tem tênis, cara, cabuloso, hein, velho, tenebroso aqui, hein, ó, a sandália, tá chegando no, no final do túnel ali, eu acho, mano, aqui também tem, ó, outras coisas aqui, velho, Cara, olha uma boneca aqui, olha aqui, olha isso cara, uma boneca mano, o que, que é isso aqui? Barulho. Foi isso cara? Foi barulho. Ó, oh, será, será que tá vindo esse buraco ali? Barulho estranho velho. Né? Parece que tá vindo buraco aqui cara. Então, tô sentando barulho de uia, uia aqui, ué? É o esgoto lá, mano. É com de água. Velho. É esgoto, será? É. Tem alguém aí? Aí é, aparece alguém aí, mano. Você... Deixa eu tentar arrumar. Cara, que bagulho louco, mano. Demais, vamos sair daqui, mano. A boneca, mano. Ó, eu tenho certeza que é, é alguma macumba também, mano. Um trabalho, algum ritual, alguma coisa. Galera, cada vez tá ficando mais estranho o local aqui, cara. E aí, Wel, teria coragem de vir à noite aqui? Vamos, vamos, vim. vamos Bora. vir, vamos embora. Vem de moto, mano. Vamos investigar esse negócio. continuar a caminhada aí. parece que é mais sinistro velho, não é pra escorregar hein. Alerta junto tá formando barro aqui lama, perigo escorregar. Prato, Cara, tá cheio de rato aqui, mano Cheio de rato Olha Cara, ah, tem umas coisas ali, Wellington, tem umas coisas aqui, ó, complicado é andar aqui, galera Mano, tem um cartão de crédito aqui Tem um cartão de crédito ali, cara Olha lá, um cartão de crédito é Cara do céu Que porra Ui eu ia falar, se aqui é macumba? É alguma planta que tá nascendo, tá vendo Cara, vamos, vamos, vamos tentar ir Opa, cedo, mano. Ó. A nossa sorte é que não passou nenhum trem aqui ainda, mano. Que bagulho louco Vambora Pior que tem gente que vem aqui pra fazer trabalho Macomba hein mano Carlinho, tem é. bastante perigo Tem de batuba Né? Tá empesteado de Galera, tá empesteado de rato aqui Olha ali ó, o ratinho correndo Tá vago aqui Então, mano, você acha que é esgoto, velho? Olha o ratinho ali, ó Nossa, vai para que as águas que lago. passa ali? Hã? Pra que, que, é que passa Quer que eu dê se você passe no canto aqui? Acho que é melhor, né? Melhor sozinho daí, né? Pera aí, deixa eu subir aqui Olha lá Ó. Oh. Caraca, velho. Pô, achei que não ia passar não, mano. Eu achei que ela ia colar, velho. Caraca, olha ali a lama, mano. Será que dá pra me montar aí? Tá, pode montar. Tá? Vai voar barra tudo nós, é, vai não? Vai. Será? É a gente vai devagarinho Vai devagar aí. Caralho, começou a espirrar barra tudo. Galera, a gente vai tentar sair daqui. Tem rato, Tem rato aí? deve entrar né? Tem que é bastante rato porque deve cair muita coisa do vagão, né? Ah, deve, né, cara? Tem, soja ali, né? Mano, aí será que vai passar? chegando no final hein velho mas é grande demais o né velho é grande demais velho mas aquela hora parece que a gente né velho parecia tinha uma luz, né. ou poderia ser alguém com moto também tá cara não vai não vai sair na rua a sair daqui vai ter que ir lá na frente mano acho que vai ter que sair no, no final da cidade Por cá não tô vendo mais nada assim mano de anormal foi aquele carrinho mano aquilo é macumba mesmo ali acho que você vai ter que parar hein é. Será que eu vou continuar pra lá? Então Será que a gente vai ter que voltar, mano? ali para ver Galera Não sei se a gente vai ter que voltar Não sei se a gente vai ter que voltar Ou se vai conseguir Seguir em frente aqui, cara eu acho que dá pra ir, velho. Bom, sei não, hein, mano. O que você acha? Vamos tentar. Só que o problema é que vai ter que ir pela lateral aqui. Porque pela, pelo meio da linha do trem, se o trem vem... Puta, esse é o perigo, né? E aqui tá longe ainda, mano. Nossa, mano, tá aqui é o atacadão, velho. Nós tá longe pra caramba. Olha ah lá, mano. Tamo longe. Vamos ir ou não vamos? Galera, ó, pra quem é da região aqui de Maringá sabe que túnel que eu estou. Estou aqui na, no túnel do trem de Maringá. E... Cara, o bagulho é louco. Eu vou, vou tentar encurtar um pouco o vídeo pra vocês aí, pra não ficar muito grande. Mas... Agora eu acho que ferrou porque esse aí tá barro, velho. É, de moto não tem como andar aqui. Não dá, velho. Ainda vai ter que voltar, velho. Até que, até que aquela parte lá é seca, ó. Aquela lá pra frente. Mano, eu acho que desmoronou isso aqui, velho. Eu acho que desmoronou. Cara, eu tô de tênis no barro. Eu acho que desmoronou. E agora? Será que a gente já ali. Você acha que a moto passa aqui, velho? Então, ó. Nossa, o problema é trem, a gente vai ter que no trigo. Então vem com ela até ali para nós ver. Galera, eu vou desligar a câmera aqui agora porque a gente vai ter que ver o que a gente faz. Eu vou tirar uma foto aqui, umas fotos. E depois eu volto com vocês. E aí? Será que eu venho aqui nesse local de noite? Pra fazer investigação? Deixa aí muito like se vocês querem que eu volte aqui de noite. E ó, não tem saída, mano. Cuidado de cair, hein? Mano, eu acho que nós vai ter que passar pro lado de cá, ó. Porque aí dá pra ir. Só que tem que tomar cuidado ali. Morou? Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like. E aí, o que, que você achou dessa aventura aí? É, é muito tenebroso esse filme, velho. É macabro, tenebroso. não é? É, macabro demais, demais. Da... Olha aqui, galera, se liga, mano. Olha isso aqui. E ó, as vistas. Se vocês gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto, é nóis, falou. Fui!